Os movimentos na igreja são forças para impulsionar o cristianismo no mundo, trabalhando valores, refletindo a palavra. Como a juventude franciscana, a Jufra, atua como participante, anunciando a Santíssima Trindade com o carisma de São Francisco de Assis? O carisma franciscano consiste em estar atento à realidade social, cultural, social, econômica, política da igreja o que nos dias de hoje é um desafio, tendo em vista que vivemos em uma sociedade repleta de desigualdades. Então, como jufristas, assumi assumimos o compromisso de estarmos juntos aos pobres em uma caminhada de libertação, libertação da fome, das injustiças. Estando atrelado a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que são a expressão do infinito amor de Deus para conosco, então nós, como juventude franciscana, anunciamos o carisma franciscano, atrelado Santíssima Trindade, através da nossa vida fraterna. Da participação e do engajamento nas missas, participando de ações que visam saciar as necessidades dos que mais necessitam. E anunciar o carisma de São Francisco de Assis ao próximo, a fim de revigorá-lo e ajudá-lo em sua vida.